Como que você interpreta esta telinha do Melia? Aqui é o resultado de uma das contas, tá? Como que eu interpreto esse resultado aqui? Vamos lá. Primeiro campo ali, ele está me dizendo que eu tenho 613 vendas com publicidade. Isso aqui não precisa interpretar, né? Ele está dizendo que 613 vendas foram geradas a partir de um clique de um anúncio publicitário. Tá bom? Ponto, 989 vendas sem publicidade. Não quer dizer que a venda com publicidade não trouxe relevância para a venda sem publicidade. Tá? Esse é um ponto aqui que a gente tem que analisar. Mas a, essa conta em específica, tá? Fez mais de 1.500 pedidos e fez 989 sem a publicidade, só que 613 com a publicidade. Informações de baixo, tá bom? Tá? Impressões. O que são impressões? Vou lá no conceito básico, para é todo mundo estar tá no mesmo nível. Impressão é exibir. Você entrou, eu mostrei. Mostrei a impressão. Então, quantas impressões eu tive? Eu tive 8.594.000 impressões. tá? Geradas da publicidade. Agora sim, somente publicidade. Beleza? Agora eu tive 14.662 cliques. Pessoas que clicaram efetivamente, botaram o dedinho lá e clicaram no meu anúncio. Eu paguei. Ok? Receita. Eu gerei de receita, só com os anúncios com publicidade, 28.495 reais nessa conta. Investidos, 3.000... 742 reais Tá? Essa informação é até atualizada. Puxei até ontem, ó, 28 a 27. Certo? 3742 investido. Percentual não superei os meus 3%, tá bom? Referente ao meu faturamento. Por quê? Investimento comparado à receita da 13,13. .13. Não tem a ver com esse mês específico, mas essa conta em específico está com... Cento e... Acho que é. Eu acho que é 135, tá? Vamos olhar aqui antes. mas Ó, 3742... Tô falando, tá, tá, eu acho que tá em 135 mil de faturamento. Tô falando de 2,77% do meu faturamento. Projeção é mais de 160. Mês que vem eu tenho um pouquinho a mais dentro dos meus 3% para investir. Então isso é o que mostra. 675 anúncios são o total da conta, não são anúncios ativos. Então esse é o primeiro número que eu tenho que entender. Olha é eu aqui. Agora nós vamos para o detalhe. Desse, dessa análise. Agora aqui, ó, eu ocultei, lógico, os produtos, mas ele traz a fotinho, se você olhar tem anúncio aqui com venda, mas que eu pausei, tá bom? Então aqui, se você analisar, a gente conseguiu mudar a curva nessa conta. Então essa conta teve uma alteração de curva de compra até do ticket médio, Mais para baixo tem anúncio de ticket médio mais alto, mas eles perderam um pouco de tração nesse nicho específico por causa da pandemia, então o ticket era mais alto, caiu um pouco o ticket, tudo bem, a gente aprendeu a jogar o jogo e está aumentando o resultado dessa conta, mesmo em num momento de mudança de curva, tá? Mas ali, ó, o primeiro anúncio teve 577, deixa eu ver se eu dou um zoom que está bem... aqui, está ruim até para mim, para vocês. Pessoal, se vocês estiverem enxergando a tela ruim, tem uma engrenagenzinha que fica aqui embaixo no YouTube, ela tem a qualidade, coloca a máxima qualidade, porque pela internet, muitas vezes ele, ele modela para baixo, ele traz para baixo. Então você põe a qualidade máxima aí, pode ser que ele dê umas, umas carregadas para você, mas você vai estar tá vendo com a melhor qualidade possível, tá bom? Então aqui ó, impressiones, né, tá escrito até aqui. Cara, 537 mil impressões, o primeiro anúncio tem aí, 766 cliques. Com um custo de 10 centavos o clique. Olha a diferença de clique, né? 10, 8, 11, 7, é tudo meio que o mesmo nicho, mas são produtos diferentes. Vendas, 70 vendas. A gente vai entrar na particularidade de, qualquer um, de cada um, tá? E ingressos, que é faturamento. R$2.070,00 de faturamento gerado com publicidade para R$80,00 de investimento. Então eu estou falando de 3,88% de, de, de investimento aqui. Mas eu não olho isso, tá? Eu olho o todo, como a gente já falou. O que que quer dizer? O meu anúncio está tendo impressão e ele não está tendo clique. Isso daí é causado por você ou está aparecendo o um resultado de busca errado, diferente do que é o teu produto e a pessoa que está buscando aquilo não está clicando, tá? Por exemplo, caneta vermelha. E aí eu tô aparecendo com a minha caneta azul. O cara buscou caneta vermelha, ele não quer, ele não quer comprar caneta azul, entendeu? Então ele não vai clicar. Ou... A tua foto está muito igual a de todo mundo, e aí você não está chamando atenção, ou a tua foto está muito ruim ao ponto de não chamar atenção. Todos esses são fatores importantes. E também o seu preço pode estar muito fora, porque depois que a pessoa faz a busca, o título já não chama tanta atenção, principalmente se estiver no celular. O que chama mais atenção é foto, preço, e os selinhos, né? Desconto, full, essas coisas chamam mais atenção. Então... Alguma coisa está acontecendo que não está te trazendo clique. Vai analisar isso. Faz a busca, tenta entender o que está acontecendo quando busca as principais palavras-chave do seu produto. Tá? Ale, mas eu não apareço na primeira página. Aqui ele te exibiu. Ele me exibiu 537 mil vezes esse produto. Tá? Agora, muito clique e pouca impressão. Pouca impressão pode ser orçamento reduzido. Então, talvez você poderia, se a venda estiver compensando, você poderia injetar mais dinheiro no total do seu orçamento, tá? Para gerar mais visita, para gerar mais clique. Mas a conta tem que estar tá fechando na ponta, hein, gente? Não, faz, não busca só impressão, que impressão não traz venda, certo? Você tem que conseguir converter ali minimamente, tá bom? Então, muito clique, pouca impressão, aumenta o orçamento. Pouco clique, muda as imagens, revê lá, compara. Agora, eu tô tendo cliques suficientes e não tô tendo venda. Aí você vai voltar para aquilo lá que eu falei que forma um bom anúncio. Como tá a tua foto, como tá a tua descrição, como tá as tuas perguntas ali, né? Às vezes tem uns caras te esculachando na pergunta ou você tá respondendo errado. Como que tá o teu frete para as principais regiões que compram de você? Tá barato ou tá caro? Como que tá as suas avaliações? A gente já teve anúncio perdendo tração porque recebeu uma avaliação ruim, por isso que a gente colocou na análise a avaliação. E aí pode ser que você tenha que pedir mais avaliações para quem já comprou de você. Acabamos de falar isso lá na aula do performance agora que foi ao vivo. Entendeu? Então, pouca venda, cliques suficientes, impressões suficientes, cara. Pô, Ale, mas eu tive 10 cliques e nenhuma venda. Tá bom. A gente não está falando uma média de 100 para 1 dentro do e-commerce? Deixa o trem fazer mais clique aí para você poder tirar uma, um parâmetro. Tá? Então esse é um ponto. Vendas. Cara, alguma coisa está impactando o teu anúncio. Porque o cara já entrou, entendeu? Se o cara já clicou, ele já entrou. Ali não é mais concorrente, não é mais nada. Até porque se o cara comprar um dos seus produtos que estão sendo informados embaixo, ele entra como venda direta e indireta, certo? Quem já fez, vê sabe que dentro do vendas aqui, se a gente clicar no maisinho, você tem vendas diretas e indiretas. Diretas, o cara clicou no teu anúncio, comprou o teu anúncio mesmo que ele clicou. O indiretas, ele clicou no anúncio da Azul e às vezes comprou a vermelha, ou comprou até um anúncio da Azul que estava em outra qualidade. Isso o Mel ainda não detalha, tá? Mas está sendo, eu sei que está em roadmap lá, para eles detalharem qual foi. Ele só te fala o faturamento que ele gerou. Então, às vezes, a gente mantém um anúncio na publicidade... Não pelo faturamento direto que ele gera, mas pelo faturamento indireto, tá? Então tudo isso daí é muito importante. Ingressos é o nosso faturamento de verdade. Quanto gerou de faturamento direto, quanto gerou de faturamento indireto. Dinheiro, né? Faturamento. Não é dinheiro do bolso, né? Infelizmente, mas... É faturamento. O quanto faturou, né? O quanto vendeu esse produto e o investimento que você fez. E ali é o percentual, né? De investimento perante os ingressos que são as compras, Tá? Se você olhar o anúncio de baixo, ele teve 672 mil impressões, 501 cliques, 8 centavos de clique, 44 vendas, 995 reais. Ah, Le, mas é pouco, eu queria estar tá vendendo 100 mil por anúncio, eu também. Se eu pudesse vender 100 mil num anúncio só, eu ia ficar tão feliz, não precisava ter 500 produtos igual a gente tem. Mas a gente sabe que não é isso. E o teu faturamento ele é composto por um acumulado de faturamento de produtos. Ainda bem, né? Porque se acabar o estoque você tem outros produtos para vender. Então, a análise é pontual. Esse outro anúncio aqui, tá? 32 vendas e mesmo assim a gente escolheu pausar. 14,13% dos ingressos. Por quê? Ela começou a consumir muito meu orçamento. Mesmo vendendo, ele estava consumindo muito, a gente preferiu tirar ele depois. Tá? De baixo, ali, 477 reais em venda, 12 reais investido. Tá ali, cara, vai continuar ali. Ticket baixo mesmo assim o negócio vendendo. Tá dentro do que, eu, do que eu planejei? Tá dentro do que eu planejei. Acabou. Vou acelerar. O que a gente tem feito, tá? Se você olhar, a gente conseguiu performar nessa conta especificamente. Mais anúncios de ticket baixo. Esses anúncios que não estavam no full estão indo pro full agora. Provavelmente eles vão ganhar atração e vão vender mais ainda. E tem anúncio de ticket mais alto. Tá? Então essa é a análise que a gente faz.